Como é que é malta? Super, per, per, per, per, per, per, per. Ups. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para o segundo jogo do Perth Play. Perth Play. Sim, isto foi uma tentativa de vinheta. Bem, o vídeo acabou de começar e eu já vos dei bem material para desarem comigo. Não façam por favor. E no Perf Play de hoje trago-vos o jogo que se mais identifica comigo por causa do bigode. Mario! O que é que estás a ripa? Mas como eu sou gato... E troll... Vamos jogar ao Cat Mario. És benda feia. E não podia deixar de partilhar com vocês também que comprei um microfone, mas como só tenho uma entrada no PC e ainda não tenho um adaptador para o telemóvel, por enquanto vai só servir para vozes de fundo, tipo esta. És lindo! Ah, obrigado! Mas decidi não fazer apenas um vídeo a jogar, como o último place mas sim uma série dividida em vários vídeos, para não ficar muito grande, em que completo o jogo. Mas bem, bora lá para o jogo! <risos> Começa logo aqui com uma linguagem que toda a gente percebe Vamos para o primeiro nível Não vou perder vez nenhuma Eu já tenho visto vídeos disto Portanto já sei onde é que estão algumas armadilhas Está aqui uma Mas é só do primeiro nível, do segundo já não sei Cai, cai, cai, cai, cai, cai Yes Oi! meu Adeus, mundo. Cai! Pelo menos ficamos no checkpoint. Sim, para ir para aqui. Eu acho que esta nuvem nos mata. Yes! Parabéns! bem. Vai! Uhul. Não sei como é que eu passei por aqui. Oh. Pensava que isto não era tão stressante como realmente é. Aparece aqui. É só tocar, what the fuck? Agora tenho que pular assim. Não! Isto está difícil! Bora gato! Nope! What the fuck? What? que eu vou para ali? <risos> Vai. Tu consegues? Não! É para o outro lado. Aí que burro! Menos 5. Novo objetivo. Passar este nível sem chegar às 10 negativas. Agora sim. Esqueci-me do peixe outra vez. Aí é quase que passava. Concentra-te. Hum. Não! Agora... Agora vou perder de qualquer das maneiras, não é? Não consegui ir para ali, e para aqui, o peixe apanha Bem, voltei e como tinha tirado o jogo, tive de morrer de propósito para voltarmos onde estávamos. Portanto, agora estou para aí morrer. Skill bem útil. <risos> Mas vamos voltar ao jogo. Ora bem, temos 9 vidas negativas e o objetivo é não morrer mais vezes nenhuma neste nível. Nós conseguimos. Isto é fácil. Ó. Oh. Agora também já sei onde é que estão todas as armadilhas. Não. Ah! NÃO! Yes! E agora, passar aqui por cima. Toma, peixe, falhaste. <risos> Bem, segundo nível. Yeah. Bem, o objetivo é não chegarmos às menos 20. Desta vez conseguimos. Estou confiando. Isto vai parecer alguma coisa para meter lá, não é? Eu já sabia. Este bagumelo é vai nos matar, não é? <risos> nice! Bem, temos que acertar aqui e aqui. Yes! Oh, what the fuck? Será que este cogumelo nos mata? Vou ver. Ora bem. Ué! Vai! Tu consegues. Já sabia que ia aparecer uma cena assim, mesmo assim perdi. <risos> Sim. What? Que burro! Foi aqui no mesmo sítio outra vez! Agora aparece aquela ceninha, agora está aqui. Yeah. A sério? <risos> Esqueço-me sempre daquilo ali! Agora não me enganas! <laughs> Hahaha! Oi! What? Agora tenho que ter cuidado com o pai e a mãe do Catmari. José! José! Oh, José! O que <laughs> uh... é que fizeste? Ah! Eu não what the fuck? Mas, tipo, eu estava em cima... What? Como é que eu morri? What the fuck? Para passar... Aqui. Não! Yes! Checkpoint. Oi, oi. Sério? Aquela estrela vai nos matar, não é? Não, vamos experimentar apanhar. Por que é que eu fui apanhar... Agora.. Não! Não! Porquê é que eu estive a acertar ali? Vá, vai-te embora, estrela! Vai-te embora! Tchau, vai-te embora! Isso! Tchau, tchau, tchau! Yes! Não! embora! Ninguém te curte! Vai, anda para cá, rei! Anda para cá! Yes! Isto não dá espaço para os dois! Posso dizer que eu sou gordo? Oh, isto não dá! What the fuck? Não, obrigado. Porque... Cara com consegues... vai. Bem, eu não gosto daquele ponto de interrogação. Aquilo vai fazer alguma coisa de mal. Vou passar aqui. Yes. Vou fazer aqui. NÃO! What? Opa! Fogo outra vez! Vai-te embora! NÃO! Ah. Não gosto de estrelas! Pronto! Está bem! Não apanhes isso! Porque algo bom não é de certeza! Vai! Isto agora vai andar mais rápido! Estava tão perto... NÃO! Pode toque sempre ali... Esqueci-me... Agora também me esqueci disto aqui... Yes! Ah... Ainda não acabou, WTF? Ah, não... Isto vai ser um troll qualquer, não é? Vamos saltar senão aquilo é vai me matar não é? NÃO! YES! AH! Finalmente! Bem este foi o primeiro episódio desta série que é este jogo maldito. que é de Mario Fiquem bem Até logo!